Aclamemos, aleluia, nossas palmas, com alegria, Jesus Cristo no Evangelho vai falar. Nosso amigo, nós queremos escutar, aclamemos, aleluia, nossas palmas com alegria, Jesus Cristo.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 Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro? Examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia seus mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem Não pode ser meu discípulo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém, Amém. Criançada, vem aqui pertinho agora Isso, a gente acabou de ouvir a palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer falar com a gente sempre. Não é? Vocês viram que depois que o Padre proclamou o Evangelho, Ele disse assim, que as palavras do Santo Evangelho perdoem o que Os nossos pecados. Não é? Porque a palavra de Deus... É o próprio Jesus falando conosco Não é só um livro É o próprio Deus, a boca dele se abrindo para falar conosco E olha o que nós temos aqui hoje O que, que será que é isso, hein? Antigo Testamento e Novo Testamento Então quer dizer que é a Bíblia Não é mesmo? É a própria palavra de Deus E eu queria convidar para estar aqui conosco Para poder... Cada vez mais falar da palavra de Deus, a vovó, vem cá, vovó, Lina. E ela vai precisar de ajuda, não é? Acho que ela não vai conseguir passar aqui se a gente não abrir caminho para ela, não é mesmo? Então vamos dar licença agora para a vovó, com toda a educação. Isso. E a vovó, eu já sei. Não é, Ditinho? Que gosta de contar histórias, não é mesmo? Muitas histórias Só que agora nós vamos contar as histórias do reino de Deus, do povo de Deus São as histórias da Bíblia Isso, obrigado meninas educadas, gentis Bom dia vovó Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo na paz, graças então, a Deus. Então. Benção, Deus te abençoe, meu netinho. Você tá bom, filho? Eu tô bem, vovó. Não passou na casa da avó essa semana, hein? É. Tô de olho no seu, hein, Titinho? Tava tô de olho. É que ele vai hoje, escola. não é? Não é no domingo, Titinho? Eu vou. A vovó falou que ia fazer bolo hoje. Opa, olha ah. só. É? E a senhora trouxe hoje a Bíblia infantil Exatamente, porque hoje, padre, nós vamos contar a história Um pouquinho das histórias da Bíblia hoje, para essas é. criançadas Eu... Alguém tem a, a, a Bíblia infantil em casa? Tem? Ah, então, nós separamos algumas histórias bíblicas aqui, não é, vovó? Quantas são as histórias das alianças do povo de Deus, né, padre? O que, que, que será que é aliança, bonita. O que, que será que é a aliança na Bíblia? A aliança na Bíblia é um acordo que Deus fez com várias pessoas que representavam o povo dele naquele momento. Né? Então é um acordo que Deus faz com a gente. Ditinho, Ui. você já fez alguns acordos com os seus pais alguma vez? É, já. Uma vez a minha mamãe. Falou assim que se eu fosse bem na prova, uhum. ela ia me levar para passear. Sei. E eu podia escolher o lugar onde eu queria passear. Opa! É. Mas... E daí, você cumpriu o acordo ou não? Sim. Mas a minha mamãe falou uma outra coisa muito importante. Uhum. Ela disse assim que nós temos a obrigação de estudar. Que nós não podemos ficar esperando presentes para poder estudar. É verdade. É. Tem que estudar. Porque a gente é inteligente, não é mesmo? Deus nos deu capacidade e a gente tem que ser responsável, não é? Claro que a mãe dele fez e o pai também uma promessa depois, mas no final das contas ele acabou estudando. Eu acho que foi por amor, né ou não? Sim, eu gosto muito de estudar. A promessa ajudou, não ajudou? Ah, deu um incentivo, né? É. Então Deus ele nos faz várias promessas, mas ele espera que a gente também faça as coisas, não é só para conseguir uma promessa cumprida, mas por amor a Ele. A promessa que Ele faz é para demonstrar o quanto Ele ama, que Ele vai continuar com a gente. Então vamos ver o que, que Deus falou para vários personagens bíblicos. Ô vamos padre, lá. O padre, Oi. a vovó contou uma história para mim essa semana, eu, eu posso contar essa história? Pode, tem, eu... tá, tá, tá nessa bíblia aí? está, está na página 34 ou 35. Eu não é. Vai levo lá, certinho. vovó, para ele poder então ler essa história. É. Tá aí na história aí. Aqui, aqui né? Tem, tem, tem, tem, tem. A a vovó, vovó, tá aqui do meu lado aqui, para eu enxergar a história. Vem cá. Tá. Vamos lá, vamos lá lá. Essa história, ela é sobre a aliança que Deus fez com Noé. Noé e sua família. Eram pessoas de muita fé e obedientes a Deus. Mas no seu tempo, haviam muitas pessoas que faziam coisas erradas. Que não eram amigas de Deus. Deus então, deu uma ordem para Noé que ele construísse um barco, um barco bem grande. E pediu que ele colocasse um casal de cada espécie de animal. Então tinha a vaca e o boi, tinha a onça e o leão. E junto com a sua família, se abrigassem na arca, pois enviaria uma grande chuva, uma tempestade, um dilúvio, que lavaria a terra de todas as maldades. Noé e os seus filhos construíram esse barco e enviaram as pessoas que iriam acontecer. Contaram para as pessoas, né? Mas ninguém, ninguém mesmo acreditou em Noé. Assim Noé se abrigou na arca com a sua família e os amigos, conforme Deus, e os animais, desculpa pessoal, foram os animais, conforme Deus ordenou. A tempestade chegou e apenas Noé, sua família, e os animais se salvaram. Depois de quarenta dias, as águas baixaram. E Deus fez no céu um lindo arco-íris, que representa a amizade dele com as pessoas que têm fé e são obedientes a Deus, como Noé. Olha que história mais linda! Que coisa mais maravilhosa, não é? Muito. Eu acho que tem até uma música que lembra essa passagem bíblica. Vamos ficar em pé então para a gente cantar. Deus disse de a Noé constrói um arca. Deus disse de a Noé constrói um arca. Para os filhos do Senhor erguei, erguei, as mãos e dai a erguei as mãos e dai glória a Deus Erguei as mãos e dai glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor os animaizinhos. E os animaizinhos, dois dois. os animaizinhos subiam de dois em dois Os animaizinhos subiam de dois em dois Os elefantes e os passarinhos Como os filhos do Senhor Todo mundo assim Erguei, erguei as mãos e dai glória a Deus Erguei as mãos e dai glória a Deus Peguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor Senta que vem mais história ainda pela frente Vovó, a senhora quer... Isso, trouxe essa cadeira para a senhora mesmo Senão, não, que coluna que aguenta isso, né vovó? Ai, mas meu joelho tá ruim, tá muito doendo meu joelho, não consigo ficar em pé muito tempo não, tá bom? Minha então, mãe conta. falou que as dores da minha avó é porque o RG dela já tá amarelo. Agora tem uma outra história, que é a história do que Deus fez com Abraão. E a história começa assim. Abraão... E Sara era um casal de muita fé e amigos de Deus. Embora já idosos, Deus lhe ordenou que saísse de sua casa e fossem para um outro lugar. Eles obedeceram e partiram conduzidos por Deus. E assim... Deus prometeu a ele que lhes daria um filho. E deste filho, nasceria uma família muito grande, com tantas pessoas que seria mais numerosa que os grãozinhos de areia e as estrelas do céu. Um certo dia, Deus ordenou que Abraão levasse seu único filho para o alto de uma montanha, para sacrificá-lo. Abraão obedeceu a Deus e no momento que ele ia sacrificar seu filho, ouviu a voz de Deus dizendo, Abraão não faça isso, sei que é fiel a mim, e um grande amigo. No mesmo instante, Abraão viu um cordeirinho enroscado no espinheiro. Então, ofereceu a Deus esse cordeirinho em sinal da fidelidade e confiança de Deus. Viram que história bonita? Será que tem música para essa história também, Padre? Com certeza. Em pé. Qual será que é a música agora que fala desse trecho da Palavra de Deus? Eu creio em Deus, eu creio em Deus como Abraão. O e o meu, meu caminho, caminho iluminou. Iluminou, iluminou a minha o meu também. Feliz eu sou. Canta assim, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar. A minha vida tem valor. Feliz eu sou. Feliz eu sou. Agora tenho mais uma história. E essa sou eu que vou contar para vocês. Isso. Qual será a história? Hein? É uma outra aliança. Outro acordo que Deus fez com alguém muito importante... Vovó e Ditinho... Sabe de quem eu estou falando? De quem? Ah, quem? De quem? Vocês vão ouvir agora... Como Noé e Abraão... Moisés... Moisés... Era um homem de muita fé e amizade com Deus... Vocês já ouviram falar de Moisés? Olha ele aqui... Deus lhe prometeu que se libertasse o seu povo da escravidão do Egito, ele o conduziria até uma terra onde eles seriam felizes. Moisés obedeceu, libertou o povo da escravidão e juntos seguiram para a terra prometida. Deus os guiava usando a forma de uma nuvem que sempre estava à frente deles, indicando o caminho. Olha lá Deus... Mostrando por onde que o povo deveria ir Junto com Moisés que estava à frente Quando estavam perto de tomar posse da terra O povo estava desanimando Porque estava ficando cansado Deus então chamou Moisés e lhe entregou duas pedras Os dez mandamentos escritos Vocês sabem todos os mandamentos ou não? Qual que é o primeiro deles? Ah, Não terás outros deuses diante de mim... Que na verdade quer dizer... Amar a Deus sobre todas as coisas... Não é? Tal como a gente conhece e ouviu na catequese... Deus então fez... Um acordo... Com Moisés e todo o povo escolhido... E o sinal era os mandamentos, Moisés então disse ao povo sobre a conversa que tinha tido com o Senhor e mostrou as tábuas da lei que era um sinal da fidelidade e amor que todos deviam ter para com o Senhor e assim a gente canta para ser fiel e amigo de Deus, como é que a gente canta ministério? Abriu, e o povo passou E os israelitas louvavam ao Senhor E a gente vai cantar Sentado? O mar se abriu O mar se abriu E o povo passou E os israelitas louvavam ao Senhor E os israelitas louvavam ao Senhor Passando o pelo mar de fé, Deus abriu o caminho pro O homem de fé mas se abriu, e o povo passou e os israelitas louvavam ao Senhor e os israelitas louvavam ao Senhor. Ô, Você padre. viu só? O padre? Oi ditinho. Eu fiquei sabendo que ainda tem mais história. E outra coisa. Não entendi. Eu fiquei sabendo que ainda tem mais história. Tem mais história. Isso, mais história. Então, mais uma. Isso. Vamos sentar para a gente ouvir. Quem será o personagem bíblico agora, hein? Ele tem o um nome Vamos. Sentar ali pra gente ouvir? curtinho. Vamos. Eu acho que tem gente aqui na igreja que pode ter o um nome igual dele. Será que tem alguém com esse nome? Será que tem alguém aí que chama Davi? Tem alguém que chama Davi? Ou alguém conhece uma pessoa que chama Davi? Você é Davi? Aí ó Conhece alguém da, chamado Davi? Então, mas nós vamos falar agora de um outro Davi Que se tornou o um rei Vamos ouvir essa história? Davi, ele era um jovem pastor de Israel Corajoso De muita fé E confiança em Deus Ele era o caçula de quatro irmãos. Saul era o rei e estava enfrentando uma grande batalha com os filisteus, que era do país vizinho. Os filisteus tinham um soldado chamado Golias, que era um gigante. Os soldados israelitas tinha muito medo dele. Ah, eu vou ler outra parte. Isso. Um dia, o pai de Davi o mandou para ter notícias dos irmãos que estavam na linha de batalha junto com o rei Saul. Chegando lá. Davi viu o gigante filisteu e pediu ao rei Saul que o deixasse lutar, pois o povo filisteu estava ofendendo o Deus de Israel. O rei Saul ficou com receio, mas permitiu que Davi enfrentasse o gigante. Davi escolheu algumas pedras lisas, pegou seu estilingue e foi enfrentar o gigante. Golias riu de Davi e foi em sua direção Davi, com toda a confiança e fé que Deus lhe daria a vitória Lançou uma pedra com seu estilingue e acertou a testa do gigante, gigante derrubando-o no chão E Davi, hein? Davi então venceu o gigante Colocando fim à guerra com os filisteus. Uma salva de palmas, porque ele foi corajoso na fé. E quando o rei Saul morreu, Davi se tornou um novo rei, governando com fé e com os ensinamentos de Deus. Vamos ficar em pé? Assim agora, ó. quem consegue fazer desse jeito? É difícil então na deus se move em mim. eu rezo como rei davi quando o espírito de deus se move em mim eu rezo como o rei eu rezo eu rezo eu rezo eu rezo, eu rezo como rei davi eu rezo eu rezo eu rezo, eu rezo como o rei davi quando o espírito de deus se move em mim eu danço como o rei davi quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Louvando a Deus. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Agora nós vamos nos sentar, porque eu vou contar a maior de todas as histórias. Aquela que nós repetimos a cada missa da qual nós participamos Que é a história da nova e eterna aliança Quem que será que fez esse acordo Com Deus Pai Da nova e eterna aliança Quem? Jesus Tudo aquilo que nós ouvimos no Antigo Testamento Todos esses personagens Vieram preparar esse grande momento. E nós vemos que Jesus, ele foi tão corajoso como o rei Davi. Porque ele enfrentou o maior inimigo. Quem que é o maior inimigo? É o diabo, não é? E a morte, o pecado. Então Jesus é vitorioso. Ele venceu uma vitória maior do que aquela que Davi hoje venceu Jesus é aquele que mais do que Moisés veio libertar o povo de Deus hoje a gente viu que Moisés libertou o povo da escravidão não foi? e Jesus veio nos libertar dos nossos pecados então ele é maior que Moisés nós vimos também que assim como Deus lavou a humanidade e o mundo Naquele dilúvio E depois deixou um sinal Desse acordo, dessa aliança Qual que é o sinal mesmo com Noé? Que Deus deixou no céu? O arco-íris Bem colorido Bem colorido, né Então Deus deixou aquele sinal para mostrar Que o amor dele, o perdão dele É muito maior E Jesus é aquele que também Nos lava Lembra do domingo passado, naquela pia batismal, o que, que aconteceu lá? O batismo. Então Jesus nos lava através do batismo. Que coisa bonita, né, vovó, né, Ditinho? Sim, lindo demais. E agora, para poder fechar esse acordo com Deus, Jesus ele dá o próprio corpo dele. E assim diz o Evangelho no Novo Testamento. Jesus estava na ceia comemorando a Páscoa com os seus discípulos aquela Páscoa que Moisés tinha feito da passagem da morte para a vida, aliás da escravidão do pecado para a liberdade e agora Jesus ia fazer uma outra passagem que é da morte para a vida, ele então tomou o pão agradeceu a Deus. Depois o partiu e distribuiu a seus discípulos dizendo: E tomai todos e comei; isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E ele fez a mesma coisa com o cálice com o vinho. Ele tomou o cálice nas suas mãos, agradeceu a Deus, como nós fazemos quando a gente agradece a refeição, mas ali era uma refeição mais importante do que aquela que a gente faz no café, no almoço e na janta. Era uma refeição espiritual. Ele então elevou o cálice, apresentando a Deus, e depois entregou aos discípulos cada amigo que estava ali ao redor dizendo: "E tomai todos e bebei." Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. E o que Jesus depois disse? Fazer isso em memória de? De mim. E o que nós vamos fazer daqui a pouco é em memória então de quem? De Jesus. O próprio Jesus. Toda vez que nós participamos da missa, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus... Nós realizamos aquilo que a palavra nos diz, que é o próprio Jesus na Eucaristia, que nesta mesa santa se entrega por nós. E nós vamos cantar agora assim juntos. Presta muita atenção nessa música, porque ela diz tudo aquilo que nós fazemos em cada missa. É isso que acontece Jesus dá O seu corpo e o seu sangue Ressuscitado E quem quer ser ressuscitado por Jesus Levanta cantando assim comigo Assim Ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou. Jesus venceu a morte. Onde, onde estás a morte? Quem é sua morte. morte? Qual é a sua vitória? Qual a sua vitória? E ele ressuscitou é lá de baixo. Ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou. ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Aleluia, aleluia, aleluia Vocês acreditam como Abraão, que é o pai da fé Que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou está vivo? Sim! Então nós vamos agora dizer isso juntos com a vovó e o ditinho Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra.